Olá tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, da matéria de matemática, professor do sexto ano. Então, vamos para a nossa aula 2 sobre frações, a segunda parte da aula sobre frações. Então, o objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda os conceitos de frações, além de saber fazer operações matemáticas com elas, tá? Roteiro, adição e subtração de frações... As frações inversas que vamos usar na divisão das frações, que a gente vai aprender que inverte. Potenciação de frações, expressões fracionárias e problemas com frações. Adição e subtração de frações. Denominadores iguais, lembrando sempre, denominador de baixo, numerador de cima. Quando vier dúvida, lembra de nuvem. Nuvem fica em cima, então numerador em cima. Denominador embaixo, pronto, tá? Então, se os denominadores forem iguais a gente só faz adicionar, soma ou subtrai os numeradores. Se os denominadores forem diferentes, aí a gente vai precisar tirar o MMC para igualar os denominadores e a gente vai fazer frações equivalentes para a gente poder efetuar a soma ou a subtração. Por exemplo, 3 décimos mais 7 décimos são iguais os denominadores. Então, a gente vai somar 7 mais 3. 7 mais 3 vai dar 10. 10 sobre 10. E sempre que você fazer o cálculo, lembre de simplificar. 10 sobre 10. 10 sobre 10 é a fração aparente. Então, a gente vai simplificar que vai dar 1. 4 sétimos mais 3, menos 3 sétimos. Denominadores iguais? Sim. Então, a gente vai fazer só 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1. Restado, 1 sétimo. 1 um meio mais 1 um quarto, denominadores iguais? Não, então a gente faz o quê? Tira o MMC, MMC de 2 e 4 vai dar 4 Então a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1 é 2 Então vai ficar 2 quartos mais 1 um quarto E isso vai dar 3 quartos Dá para simplificar? simplificar? Não Então acabou aí, o resultado é 3 quartos 1 um sexto mais 3 quartos mais 5 meios. Então, denominadores diferentes. Tira o MMC e divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. E bota aqui. Pronto, então 1 um sexto vai virar 12 avos, que é a mesma coisa. 3 quartos. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 3, vezes 3 9, bota lá embaixo. 5 meios, 12 dividido por 2, vai dar 6, você vê 5, 30, tá? E aí, depois tudo no mesmo denominador, você só vai somar. 9 mais 2 mais 30 vai dar 41 12 avos. Aí você pode transformar em número misto, ou fazer fração imprópria, depende do que estiver pedindo na questão. Se não pedir nada, você deixa o próprio mesmo ou dependendo como estiver. Bom, frações inversas. Então, para a gente inverter uma fração, para a gente ter uma fração inversa, basta a gente só inverter. Se é 2 quintos, aí você joga 5 para baixo e 2 para cima. Aí vai ficar 5 meios. E sempre que você multiplicar uma fração pela sua inversa, sempre vai dar 1. Um. O resultado sempre vai ser 1. Um. Por quê? Sempre que tiver uma multiplicação, você simplifica cruzado. Como assim? Tá vendo ali? O 5 você pode cortar com o 5 de cima. Sim. Então você só corta, só pode cortar assim. Ou 5 5, 2 com 2. Entendeu? Não pode nunca. Tipo assim, você cortar o 5 com 2. Mesmo que, tipo assim, fosse 5. Fosse 4 e 2. Embaixo, denominadores. Você não poderia cortar. Você só pode cortar o primeiro. O de baixo. Com o segundo de cima, ou seja, sempre cruzado. Legal? Então, aí é você, para simplificar, você vai, corta 5 com 5, 2 com 2. Fica 1 um embaixo, 1 um em cima, e na outra 1 um embaixo, 1 um em cima. 1 vezes 1, 1, 1 sobre 1, um, dá 1. Um. Daniel, dá para fazer de forma multiplicada e de simplificar? Dá. Mas você vai gastar mais trabalho, vai gastar mais tempo. Por quê? 2 vezes 5, 10, pronto, 10 no numerador. E 5 vezes 2, 10... 10 sobre 10, 1, entendeu? Dá no mesmo, mas sempre de preferência faça a simplificação antes, para você não precisar fazer depois. O inverso de um terço é 3, ou 3, 1. Todo número que não tem denominador embaixo, sempre tem um 1 escondido, só que esse 1 ele não precisa aparecer, entendeu? Porque quando fala 3, já sabe, né? Que é 3 sobre 1, aí ele fica escondido. Aí você vai usar quando? Quando necessitar disso, tiver uma fração que você precisa inverter. Então, o texto vai ficar 3 sobre 1. E aí você corta, 3 com 3, 1 com 1 dá 1, do mesmo jeito. O de 5, 5, você lembra que eu falei agora que tem um embaixo? Então, quando você vai inverter, vai ficar 1 quinto. E aí você corta, corta, pronto, deu 1. Então, tá, a fração inversa é bem simples, só você inverter. Lembrando que sempre os números que não tem nada embaixo, tem 1 um escondido, tá? E toda a fração inversa, quando você multiplica uma pela outra, o resultado vai dar 1, sempre. Aí você já poupa tempo. Multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação, multiplica-se o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, em cima com o de cima e embaixo com o de baixo. Tá? Já na divisão, você vai inverter... Olha, a fração inversa. Você vai inverter a segunda. Você vai inverter a fração que está depois do símbolo de divisão. Tá? E depois efetua a multiplicação, com ela invertida. Então, aqui. 5 vezes 2 vai dar 10. E 3 vezes 6, 18. E aí você simplifica. Você podia ter simplificado... Aqui podia ter simplificado antes. O 2 sextos é a mesma coisa que 1 um terço. Aí tá? você não vai precisar simplificar no final. Então, no final... Aí 10 18 alvos você divide, simplifica por 2, 10 dividido por 2 então vai dar 5, e 18 dividido por 2 vai dar 9. Resultado 5 nomes. E agora o que é a divisão? Então 2 terços dividido por 7 quintos. Você vai inverter a segunda, ou a segunda ou a terceira, dependendo da, das, da, da expressão. Então você sempre investe aquela que aquela fração que vem após o sinal de divisão. Aí você inverte e vai ficar, em vez de 7 quintos, vai para lá como 5 sétimos. Aí você multiplica, 2,5 vai dar 10, 3,7, 21. Tá? Agora vamos para a potenciação. Potenciação você faz normalmente. Aí você aplica o expoente tanto embaixo quanto em cima. Aqui, 3 quintos elevado ao quadrado, você eleva 3 ao quadrado, que vai dar 9. E eleva 5 ao quadrado, que vai dar 25. Todo número elevado a zero vai dar 1. Um, tá? Então, o resultado ali de qualquer, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Um. Sempre fixa isso. 1 tá? um meio elevado à terceira potência, ou ao cubo. Aí vai ficar 1 um meio vezes 1 um meio, vezes 1 um meio. Aí fica 1 um vezes 1, um, vezes 1, um, dá 1. Um. E o número 1, um, lembrando, elevado a qualquer expoente, 1, 2, 3, 0, 1.000 infinitos, Sempre vai dar 1, porque 1 vezes 1, 1 vezes 1, não tem como crescer, tá? Então, e 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado final, 1 oitavo. Agora vamos para as expressões fracionárias. Para resolver uma expressão matemática, a gente precisa seguir as seguintes regras. Primeiro, potenciações. Depois, a multiplicação e divisão. Qual das duas primeiro? Multiplicação e divisão. Tanto faz, se for, contanto que você resolva a potenciação primeiro, a multiplicação e divisão, você faz daquela que estiver mais fácil, tá? Você faz logo para agilizar e você gastar menos tempo. Resolveu multiplicação e divisão? Vai para adição e subtração, tá? Então, tem adição e subtração, faz o quê? Primeiro, o que você achar melhor. Tem gente que gosta de... Multiplicar tudo para dividir depois. Tem gente que já gosta de dividir logo. Se o número dá para dividir, e você multiplica depois. Mas sempre a ordem vai ser essa, tá? Primeiro, potenciação. Fez potenciação, parte para multiplicação e divisão. Fez isso, agora você faz o mais fácil. Adição e subtração. Ou seja, você começa pelas operações mais difíceis para as mais fáceis. É só lembrar disso, tá? Mas sempre lembrando nessa ordem. Exemplo. 2 quintos vezes 3 quartos, mais 3 três, mais três meios elevado ao quadrado, menos 1 um oitavo. Primeiro, potenciação. 3 meio ao quadrado vai dar 9 quartos. Pronto. Tendo 9 quartos, a gente vai para as multiplicações e divisões. Só tem a multiplicação, vamos fazer a multiplicação. Aqui é melhor você simplificar antes para você poupar conta. Então, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Pronto. Então, 6 vinteavos mais 9 quartos menos oitavo. Aí, o que a gente faz? Tira o MMC. O MMC de 4 de e 8 é 8. Então, a gente vai tirar o MMC de 8 e 20. 8 e 20 vai ser 40. E a gente faz aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Vai ficar 12 mais 90 menos 5. Que vai dar 97,40 avos. Problemas com frações. Tá, uma turma de estudantes é composta por 60 pessoas. Quantos alunos correspondem a 2 terços? Ou seja, quantos são 2 terços dessa turma? Na prática, a gente vai pegar o total e multiplicar pela parcela que ele quer. É 2 terços da turma? Então, a gente vai multiplicar 60 vezes 2 terços, que vai dar igual a 40. Agora vamos para a explicação passo a passo. Então, a gente tem a, a gente vai dividir, a. tem 60 alunos, é o total. A gente vai dividir em três partes, tá? E cada parte corresponde a 20 alunos. E como ele quer dois terços, vai ser 20, 20. 20 mais 20, 40. 40 alunos, tá? Essa aqui é a explicação, certo? Passo a passo. Mas faça logo direto daquela... Se você está entendendo, beleza. Vai, faz pelo mais rápido, para você poupar tempo. Tá? No caso, é o é mesmo que 2 terços vezes 60 sobre 1. Um. Aí você multiplica normal. Aqui ele está preferindo simplificar depois. 120 sobre 3 é você pegar 12 dividido por 3, depois acrescenta o 0. Cada 4 é 4 é 40, 40 alunos, tá? Então, dois terços dessa sala corresponde a 40 alunos. Vamos para outro problema agora. A distância entre duas cidades é de 300 km. Um automóvel percorreu no primeiro dia um terço da estrada e no segundo, dois quintos da estrada. Quantos quilômetros ele percorreu, percorreu nesses dois dias? Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar. Soma o primeiro dia ele percorreu 1 um terço e no segundo dia ele percorreu 2 quintos. 1 um terço mais 2 quintos. Vamos somar. Aí tira o meu 3, 5 que é 15. 5 mais 6, 11. Pronto. Então, ele percorreu no total 11 15 avos do percurso. Bom, agora ele está perguntando em quilômetros. Não quer saber em fração. Para isso, a gente faz, aplica aquela mesma coisa que a gente fez na conta passada. Vamos só multiplicar. Multiplica a parte que ele quer pelo todo. A gente vai pegar 11 e 15 avos e multiplicar por 300. Multiplicado vai dar 3.300, dividido por 15, vai dar 220. Portanto, ele percorreu nesses dois dias 220 quilômetros. Conclusão, nesta aula aprendemos adição e subtração de frações. Como é isso? Soma o numerador, se os denominadores forem iguais, soma ou subtrai o numerador. Se for diferente, tira o MMC e efetua a operação. Frações inversa, que é a fração ao contrário da outra. A multiplicação, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, lembrando de simplificar de preferência cruzado. A divisão, você vai inverter a fração que, tem, que vem após o símbolo de divisão. E a potenciação? Aplica o expoente tanto em cima quanto embaixo. Nas expressões fracionárias, tem aquela regrinha dos três. Primeiro você vai resolver potenciação, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. E a gente viu também alguns problemas com frações. A referência foi o caderno do futuro sexto ano de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.